É, outra outra situação que me deixou triste, foram os equipamentos do, do parque que chegaram em cima do centro. Não lembro mais ou menos quantos meses os caminhões de parque chegaram aqui não? Mais ou menos um tempo, se for soltar o Pois é, hoje os dois, os dois caminhões se encontram em situações recordadas. Caminham tudo. Então, infelizmente, não é um É nosso pouco. É É secretário responsável, porque eu não sou uma secretaria é responsável, sou um grande que assumiu a responsabilidade, né, é um... é um... sai do rolo de letróleo. O dinheiro que poderia hoje se tivesse zero por ele, investir na de educação, na saúde, no um azul, que você falou aqui, na segurança, né, no um esporte, mas não. Esses contratões aí, com alguns blusa preta, vai até o velho. Para é que Deus não moleste, um que é federal, que mais que os Uma peça original, outra original uma peça original, uma peça original, eu vou passar mais de que a minha original. Aí o dano do equipamento é geral. O dano do equipamento é geral. Aí daqui a pouco nós fiz máquinas sensualmente. É até o final se continuar desse jeito. Mas a gente não tá para o equipamento. Aí o custo, como eu já falei. O custo é baixo, é o pouco. Então, eu queria... Roberto, depois, que um a gente vai fazer um processo para fazer um atendimento pra gente tá o shape qualidade da peça, a entrada do processo, se aumentou peças, como chegou meus documentos, essas peças que é é inferiores Essa testa que Então, nós já chegamos aos meus ouvintes, nós precisamos fazer alto. Essa é a nossa função. Essa função é a função grande. Independente de quem, quem esteja no poder, quem esteja na secretaria, não é doer. Mas pouco que estar aqui é extremo. Porque abre o povo por isso que não vai no cliente, não. Entendeu? Não pode ser abaixo de proteger, não. Mas a situação, essa chegada de fusão, não é que vergonha! Eu não sei se é não. É eu não tem vergonha se nós estamos lá, a cruz, é. Porque eu, eu, eu, eu, eu já era eu do almoço, eu fiquei uma hora, uma hora. Rua, se a o aí. Aí você não tem que falar que está tudo bem. entendeu? Então, eu perguntava, essa indignação, porque é indignação só, é a indignação também da população, hein? a essa casa, Chega até aos principais responsáveis. E se alguma coisa pode ser feita pelo nosso povo, pelo nosso município? Esse povo humilde, esse povo acolhedor, esse povo, né? E que recebe o maior carinho, como o senhor falou, e tragica ele. que Então, eu acho que está na hora de fazer uma pesquisa a gente poderia a Essa é a minha fala. Muito obrigado. lugar